Tá, ó, vai chegar a 3 metros aqui E aí vai ligar o sistema Então tá 2,99 Tá atualizando aí Quando vai diminuir né? <risos> Com 3 certinho ele liga Porque tem um sensor, né? Aqui tem é um o sensor okay. Olha o suspeito <risos> tem o labatório do presídio aqui também, né? Que é ali embaixo. Essa linha passa pela final, velho. Né? Exclusivo. Exclusivo. Exclusivo. Uhum. Ah, viu? Ligou. Aí Tô mandando 156. Quanto que tá? Zero. Zero. Ah, vai chegar o esgoto aí, ó. Pode estimular. Hum. Chega Ai, rápido? Ah, chega. Né? Tá na calha lá, ó. Tá Ai, corre, então. Tá chegando o esgoto aí, tá chegando aí, sai daí. Ele falou que tá chegando lá no. Olha, Felipe! Tá chegando merda! 150 livros só pra. Aí não, tem que aumentar o nível né? aqui. É. Eu acho que não, vai chorou aumentar. Chorou-me que vai chegar aí no banco. Chorou-me, só tá o cardo. chorou é quando tá com dor Parece que tá engrossando ali o nível. Engrossar no cardo. Oh. Meu Deus. Deixa eu filmar Meu Deus. Do, do João ali. Ó, oh, subindo, ó. Oh. O oh, bigode aproveitou. do, né, viado? Olha lá, ó. Chorou o cheiro aí. Olha, olha aí bigode, olha o pessoal. Só pra vocês entenderem, aí tava lá no gráfico lá e o sensor liga com 3 metros lá, aí tava 98, 99, 3 aí mandou 156 litros por segundo. Aí chegou isso aí, ó. Aí chegou só o chorum, né? o bagulho do meu carro, eu também. Não é oi, a calha vira na hora da calha. <risos> lá eu falei, lá pra vai não peguei não Mas ali eu peguei não meu. ali o oh, que Interessante, viu? Ah, olha só. Aqui não tá mexendo. Ali mexe quando? É porque a gente liga por essa distribuição aqui, né? Certo. É, a... Quando vocês retirariam, no caso? Né? Ah, não, é porque se, se colocar o esgoto pra outra, pra outra parte lá, aí a gente liga o desanelador ali, mas ah. não, o desanelador só, só, só funciona quando liga o mecânico. É, só quando essas válvulas e tudo o que é, é. Ah, porque, tipo assim, a rosca né, vai... Aí ela vai caindo dentro da caçambarinha puxando, é. quase sem água vou mostrar já pra você tem pegar uma abertura aí embaixo